Olá! Vocês pediram muito para eu explicar como é que eu consigo gerir tantas redes sociais, como é que eu consigo criar tanto conteúdo em tão pouco tempo, como é que eu faço desafios, workshops, imensa coisa sem perder nada da vida, sem stressar e sem entrar em colapso mental. Por isso, eu hoje vou falar sobre isso, vou explicar tudo e dar-vos os meus truques e espero que vocês consigam ser daqui super produtivos e prontos para arrasar nas redes sociais. Por isso, vamos! Eu coloquei aqui tudo o que quero dizer para vocês neste vídeo e a primeira ideia é exatamente sobre isso que é a ajuda visual. E eu uso um caderno para ideias, eu uso a minha agenda para escrever exatamente o que é que eu tenho que fazer em todos os dias e depois uso também uma folha por mês, em que eu tenho todos os dias e consigo ver numa visão geral o que é que eu tenho que fazer durante o mês todo. Eu sinto que estes três são os melhores para nos mantermos organizados e conseguirmos planear o mais possível o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês e até o nosso ano. Por isso a primeira coisa é um calendário mensal, ou seja, com uma visão de todos os dias do mês e é uma boa forma de conseguirmos ver o que é que nós fizemos e o que é que nós temos de fazer durante o mês e é uma boa forma também de planear conteúdo para próximos meses, que é uma coisa que eu faço imenso. Outra coisa seria uma agenda e se vocês utilizarem um planner diário é uma boa forma de vocês dizerem exatamente que tarefas é que vocês têm no dia, e também é uma boa forma de vocês dividirem essas tarefas maiores em tarefas mais pequenas ao longo do dia ou até mesmo ao longo da semana e é muito mais fácil de nos mantermos produtivos e organizados. Por último, e é uma coisa que eu não dispenso, é um caderno ou um bloco de notas onde eu coloco todas as minhas ideias para posts para vídeos, para tudo o que me lembro, para conteúdo e dessa forma é muito mais fácil para mim criar conteúdo para as redes sociais. Se vocês quiserem alternativas digitais, para todas estas três funções que eu acabei de falar, eu aconselho-vos imenso o Asana, o Asana é muito bom, vocês podem ver num formato mensal, vocês podem ver como se estivessem a escrever num bloco de notas e também como se tivessem a lista de tarefas que vocês têm para o dia, por isso aconselho-os imenso. Digam-me se vocês querem um vídeo sobre isso, porque eu adoro o Asana, acho que tem imenso potencial e acho que vos iria ajudar imenso. Por isso, se vocês não gostarem tanto do Asana, não souberem utilizar muito, para os dois primeiros eu aconselho-vos imenso o Google Calendar, é completamente gratuito, vocês podem ver o vosso mês, por semana, por dia, podem mesmo desenvolver ao máximo tudo que tem que fazer, em cada hora, em cada minuto, muito muito fácil de utilizar, muito intuitivo. Para o bloco de notas vocês podem usar qualquer coisa, até o vosso próprio bloco de notas de telemóvel, mas eu gosto muito do Evernote e continuo a usar imenso. É muito importante, pelo menos para mim, ter essa ajuda visual para conseguir perceber o que é que eu tenho que fazer, o que é que é mais importante, conseguir colocar prioridades nas coisas e conseguir fazer o máximo possível. A segunda coisa é o horário. O horário é muito importante, no sentido em que eu preciso saber quando é que eu tenho que trabalhar e quando é que eu tenho que descansar. Isso é muito importante, porque eu antes não descansava e eu fazia tudo o máximo possível e depois ia dormir e depois voltava e depois trabalhava no meu trabalho normal e depois saía do trabalho e continuava a trabalhar e depois ia dormir. Por isso era só trabalhar, comer, dormir e isso estava -me a me afetar muito. E quando eu comecei a incluir descanso no meu horário eu consegui ver progressos incríveis em todas as minhas redes sociais eu comecei a criar uma regra para mim que a partir das 10 eu descanso, vejo uma série, jogo na minha suíte, acabou, o trabalho acabou e isso é muito importante para eu manter a minha sanidade mental Ok, tendo isto tudo na cabeça vocês têm que começar a ver o vosso tempo, como o tempo morto, e o tempo de gravações, fotografias e coisas mais práticas, porque eu saio trabalhar trabalho às 6 e às vezes está mau tempo, está a chover, está muito barulho, os meus vizinhos estão a fazer muito barulho e não dá para gravar. Por isso o que eu faço é, nesses dias, planeio. Nesses dias escrevo inscrições para fotos, nesses dias pesquiso, estudo para próximos posts, estão a perceber? E depois, no dia em que eu sei que não há nada que me impeça de gravar vídeos para vocês, tirar fotos para vocês, e eu aí só faço isto. E eu não vou perder tempo nos meus dias ativos, nos dias em que eu posso realmente fazer alguma coisa para escrever textos e editar fotos, editar vídeos. Nunca na minha vida faria isso porque estou a perder uma oportunidade enorme de criar muito conteúdo de uma só vez. Para mim, aos domingos é o dia, ou melhor a tarde, porque de manhã eu não faço nada, é a tarde em que eu consigo gravar imensos vídeos para vocês. Por exemplo, são 15h41, eu comecei a gravar às 15, penso eu, e já estou no terceiro vídeo. Ainda não fotografei, mas já estou no terceiro vídeo e isso é incrível. Ou seja, já tenho algumas semanas adiantadas ao gravar durante esta tarde. E eu ainda vou fotografar, ainda vou fazer muitas coisas, por isso ainda vou ter mais conteúdo do que isto, mas já é um bom começo. Outra coisa que me ajudou imenso a crescer, ser consistente nas redes sociais. E o que é que eu fiz? Criei outro horário. Então, para o meu Instagram, eu costumo fazer um post, dia sim, dia não, mas sempre publicar no Instagram Stories todos os dias. No meu YouTube, eu estou há cerca de meio ano a tentar fazer uma vez por semana, sempre na quarta-feira, mas vou tentar começar a mudar isso porque tenho imensos vídeos já criados. Por isso, este domingo vai haver outro vídeo, não se esqueçam. E embora eu tenha um Pinterest a receber um milhão de visualizadores por mês, um blog a receber 30 visualizações por mês, e eu não faço grande coisa nesses, porque neste momento estão a focar mais no Instagram e no YouTube, principalmente no YouTube, mas é muito importante vocês terem estes horários marcados, tanto para vocês, como para o algoritmo, como para os vossos seguidores. Isto ajudou-me imenso a conseguir manter-me consistente em todas as redes sociais, porque tenho objetivos a cumprir um vídeo por semana no YouTube, dia sim dia não no Instagram e isso ajudou-me imenso a colocar a minha cabeça em ordem. Se vocês conseguirem colocar na cabeça e dizerem todo lado, colocar nas capas do Facebook, no YouTube, que vocês vão publicar num dia certo, colocar horários e também é muito importante para os vossos seguidores saberem quando vocês publicam para estar ativos nessa altura, vocês, juro, ajuda-vos imenso a crescer. Outra coisa que me ajudou imenso foi não pensar na foto para o Instagram, para uma publicação. O que eu faço é escrever as descrições, pensar nos temas e só depois de ter essa ideia inicial bem marcada na minha cabeça é que eu tiro alguma foto ou utilizo fotos que tenho da galeria, por isso nestes dias em que eu tenho tempo para tirar fotos eu tiro fotos à sorte ou se tiver alguma ideia já para uma descrição, um tutorial no Instagram e eu faço essas fotos específicas, esses vídeos específicos, mas se eu não tiver ideia, como é hoje, hoje eu não tenho ideia nenhuma do que vou fazer em termos de fotos, porque não planeei nada para o Instagram, eu tiro fotos à sorte e essas fotos vão-me dar jeito e podem ter certeza, eu consigo arranjar forma de uma foto que aparentemente é muito simples, consigo transformá-la em algo incrível usando a minha descrição, por isso desde que eu comecei a mudar a minha estratégia, em vez de pensar na foto como algo principal, e vocês sabem que eu adoro fotografia, por isso é uma coisa muito estranha de dizer, mas ao colocar a minha foto em plano secundário e começar a colocar a mensagem que eu quero passar, a minha descrição, como a coisa mais importante da minha publicação, as coisas mudaram muito e eu comecei a ser muito mais rápida, muito mais produtiva. E isto ajudou-me imenso a publicar imenso e publicar consistentemente porque eu, eu colocava imenso, imensa importância na foto e então eu só tirava fotos quando tinha uma ideia muito específica mas isso impedia-me ter fotos boas na minha galeria já prontas para eu publicar porque eu só tirava fotos quando tinha uma ideia mesmo certa agora eu tiro fotos de coisas que me vão lembrando uh, em cima da cama, no jardim, em qualquer lado e assim já tinha fotos para depois encontrar a descrição para elas e dessa forma conseguir ser consistente porque tenho muitas fotos na galeria guardadas e a minha descrição é que torna as fotos ainda mais incríveis, com uma mensagem importantíssima para passar. Outra coisa que eu tentei não prestar tanta atenção é a qualidade da minha câmera ou seja, eu deixei de tirar fotos sempre, sempre, sempre com a minha Canon 600D que é a minha melhor câmera no momento e comecei a passar a tirar fotos com a minha compacta, com a minha GoPro, com o meu telemóvel, tanto da câmera frontal como da câmera traseira e eu às vezes tenho uma ideia e não tenho uma câmera comigo, mas tenho sempre o meu telemóvel e isso é muito importante e eu vou-vos dar alguns exemplos de fotos que eu tirei com o meu telemóvel e tem tantos likes como uma foto profissional com uma câmera profissional e vou-vos mostrar também um exemplo em que eu não tinha tirado foto, tinha-me esquecido de tirar foto mas estava a filmar com a câmera frontal, por isso que eu fiz feito tirar print screen do meu vídeo da câmera frontal por isso a câmera frontal já não tem muita qualidade, se eu tirar um print screen ainda fica com menos qualidade mas mesmo assim teve imensos likes espero que isto prove que não é importante a qualidade da vossa câmera o que é importante é a mensagem que vocês querem passar Alguns trucos que eu faço para me ajudar a ser mais rápida. A primeira coisa é gravar o meu áudio, ou seja, eu quero fazer um post para o blog, quero fazer uma descrição para o Instagram e tenho uma ideia. Mas estar a escrever, para além de ser chato, também me pode impedir de me lembrar de alguma coisa que estava a pensar há um minuto atrás, mas como eu estava a escrever esqueci-me de que estava a pensar, por isso o que eu faço é falar. Eu pego no meu telemóvel, vou ao teclado, carrego no microfone e começo a falar e assim este texto vai já para o meu bloco de notas e já está pronto para dar assim alguns retoques para a minha publicação do Instagram ou a minha publicação do blog. Outra coisa que eu faço é aproveitar todas as minhas publicações e reutilizar noutras redes sociais. Ou seja, sempre que eu publicar alguma coisa no YouTube eu tento reutilizar para o Instagram, sempre que eu publico no Instagram tento reutilizar para o TikTok e tudo está a ser reutilizado no Pinterest e no meu blog e assim não é ter 10 redes sociais, é ter só 3 mais importantes e depois reutilizar uh, para outras redes sociais. E vai outra dica, é muito importante vocês terem várias redes sociais, porquê? Porque o Instagram não é pesquisável, o que faz com que vocês tenham alguma dificuldade em crescer, a não ser que façam muitos sorteios, a não ser que façam muitas partilhas entre quantas, a não ser que façam muitas parcerias, mas é muito difícil vocês crescerem no Instagram porque é muito difícil alguém vos encontrar no Instagram, mas se vocês tiverem outras redes sociais, se vocês tiverem o blog, o Youtube, o TikTok o Pinterest, vocês conseguem gerar visualizações nestas apps e puxar para o vosso Instagram e assim vocês crescem muito mais no Instagram por isso isso é muito importante, a reutilização de conteúdo não é tão difícil como parece, é muito muito fácil vocês só precisam de 5 minutos extra para cada rede social e puxam visualizações sem terem que fazer quase nada é o meu truque favorito e funciona perfeitamente e ainda estou a falar com vocês às três e tal mas já são cinco já são 5 e 14, fiz três vídeos e futura foi imensa coisa e já tenho TikToks porque aproveitei o que estava a fazer para gravar vídeos e esse vídeo que eu fiz para o TikTok e, que, e as fotografias que usei também vão funcionar perfeitamente para o Instagram e para o YouTube por isso eu vou gravar três vídeos já tenho para três semanas e estas fotos estão para a semana toda e se calhar vão segurar, por isso duas três horas dão imenso tempo, fazer imensa coisa para quase planear duas semanas de conteúdo ou mais. Ok, é importante dizer que eu vou publicar este vídeo dia 8 de Julho e eu gravei este vídeo para vocês e tudo o que vocês estão a ver aqui é no dia 31 de Maio e eu nem consegui usar, nem metade das coisas que eu fiz eu consegui usar no TikTok, Instagram e Youtube e eu ao criar tanto conteúdo nesta tarde, em duas horas, em várias tardes de domingo, em várias semanas, eu consigo criar tanto conteúdo que tenho tanta coisa guardada para publicar que não consigo publicar tudo. Muita gente queixa-se que não tem tempo para criar conteúdo, mas se vocês usarem este método em que se preparam nas horas mortas e depois nas horas ativas conseguem realmente fazer o trabalho como eu estou a fazer agora em duas horas, chega, para vocês criarem conteúdo para duas semanas e se conseguirem fazer este processo sempre, vocês estão a ver que vão ficar com uma galeria gigante de fotos para publicar, de vídeos se vocês fizerem vídeos, uma quantidade gigantesca de conteúdo incrível para publicar sempre que vocês precisarem e a verdade é que eu tenho tirado mais dias de descanso porque sempre que eu me estou a sentir bem a 100% faço o máximo de coisas possíveis como aconteceu neste dia mas quando eu me estou a sentir mais triste, mais cansada, por exemplo, eu descanso não faço nada basicamente durante uma semana, duas semanas e não há problema porque eu tenho tanto trabalho feito para trás que se eu tirar uma duas semanas de férias não há problema nenhum, por isso queria partilhar com vocês isso porque acabei de reparar que tinha gravado este vídeo dia 31 de maio e ainda tenho tanta coisa publicar esse dia e pronto, só queria partilhar com vocês e isso vamos voltar para o vídeo. Outra ideia que eu tenho para vocês é vocês terem tudo à mão, é uma coisa que eu sou péssima nisso porque eu sou muito desorganizada. Eu sou organizada aqui dentro, mas sou muito desorganizada na vida real e por isso eu tenho que ter sítios específicos para as minhas coisas, ou seja, coisas de fotografia está sempre numa gaveta e depois comandos para a câmara fotográfica, a câmara de telemóvel está num saquinho Todos os tripés, todos os adaptadores estão nesse saquinho. Assim eu sei exatamente o sítio onde estão, e quando for dia de gravação, dia de tirar fotografias, eu sei exatamente onde as coisas estão. Isso é muito, muito, muito, muito, muito mais rápido. Há uma vez que eu perdi uma hora à procura do meu comando da Canon e demorei tanto a procurar que comecei a gravar sem ele, o vídeo ficou desfocado. Foi uma complicação, mas eu agora já estou um bocadinho melhor nisso e agora sei onde é que as coisas estão e tento sempre, depois desta confusão de toda, colocar sempre tudo no mesmo sítio. Assim que acabarem de arrumar tudo, estarem todos preparados para descansar ou editar, se vocês quiserem e tiverem forças, não se esqueçam de pôr a carregar as câmeras todas que vocês utilizaram, tudo no sítio, tudo arrumadinho para na próxima vez vocês saberem exatamente onde estão as coisas e terem a bateria a 100% porque já me aconteceu esquecer-me de carregar e depois ter que esperar uma a duas horas para ter as câmaras todas carregadas. Por isso façam a vocês esse favor de carregar tudo e ter tudo preparado para o próximo dia livre em que vocês têm tempo para fotografar e filmar. Por isso, as minhas dicas principais são vocês criarem algum tipo de organização, criarem a vossa técnica de trabalho, mas que envolva vocês terem uma ajuda visual que vocês querem, do que é que vocês querem fazer durante o um mês, o que é que vocês querem fazer durante a semana, o que é que vocês têm que fazer, o que é que vocês precisam para chegar a esse objetivo e ter horários tanto para o trabalho como para descansar, ver qual é o vosso tempo morto em que vocês vão fazer apenas edições de fotos, edições de texto, criar o vosso texto para as vossas inscrições, ter ideias para novos posts e depois ver quais são os vossos horários bons em que vocês vão tirar fotos e vão filmar se vocês trabalharem para o YouTube ou para o TikTok ou quiserem algo extra para o Instagram e usar o tempo de forma inteligente, ou seja, nesses dias de filmagem tentem só filmar, fotografar, ser o mais rápido possível e criar imenso imenso conteúdo para o dia. Nesses dias mortos em que vocês estão no sofá, antes de vocês irem ver a vossa série tentem editar algumas fotos, editar alguns vídeos, escrever alguns textos para as vossas descrições no Instagram, que isso é muito, muito importante para vocês serem mais rápidos e mais eficientes. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber como é que eu crio tanto conteúdo em algumas horas e vemos no próximo vídeo. Tchau. No próximo vídeo eu vou estar a analisar os vossos vídeos de Instagram. Por isso, se gostarem desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de passar aqui no domingo para verem esse vídeo.